Tem mais um fator aqui, então assim, uma análise mais simples. É, por que, que ocorre o refluxo? refluxo acontece quando essa válvula aqui que separa o estômago do esôfago, né, chamada esfíncter, esofagiano inferior, ela, ela se abre, né, ela relaxa indevidamente e permite aí, que o conteúdo do ácido do estômago é, suba para o esôfago. É, isso acontece de forma moderada na forma de gases do arrotos,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 Quando quando a gente come, o estômago produz ácido. E o esfíncter esofagiano inferior, quando ele percebe que a acidez aumentou, ele se fecha para prevenir o retorno dos alimentos. Porém, quando a produção de ácido é insuficiente, o estômago não chega a ficar ácido bastante para estimular a contração do esfíncter esofagiano inferior para que ele se feche. Então, daí fica mais fácil de ocorrer o um refluxo. E a nossa digestão.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 é, inicia-se a fase ácida da digestão. A, essa fase ácida, então, o estômago joga o suco gástrico, joga o ácido clorídrico, é, aumenta a acidez do estômago e aí a gente tem um mecanismo, que é o esfíncter esofagiano inferior. Ele se fecha e não permite aí, que o alimento volte do estômago para o esôfago. Quando termina a fase ácida, é, o alimento sai do estômago e segue para o duodeno. No duodeno, ele vai iniciar a fase alcalina da digestão. A fase alcalina, ela precisa de acidez para ela ser acionada corretamente. Então, quando chega o conteúdo ácido no, no, do duodeno, ocorre a liberação de um amônio chamado secretina, né, e ele estimula aí a produção de suco pancreático, do carbonato de sódio e da bile. É, e aí o alimento também não volta mais. Questão, né? Existe uma outra, uma outra válvula, um outro ali que se fecha, e não permite aí, que o alimento volte do duodeno para o estômago. É, e no estômago, quando a, a produção de ácido é insuficiente, ocorre essa falha aí nesse mecanismo.